Salve, salve rapaziada. Beleza? São uma barriuzinha aqui no vídeo de hoje me trazer mais um jogo que conta mais um perfil da Steam e que dropa cartas colecionáveis. Então vamos lá pro vídeo. Bem galera, o jogo aí que tá de graça Oh, desgraça. <risos> o jogo que tá de graça aí por tempo limitado... Nossa. O jogo que tá de graça por tempo limitado aí que dropa cartas na Steam é o Capcom Arcade 2ND Stadium. É, o link tá na descrição aí. É, você clica aqui ó. Em instalar jogo. Bora confirmar primeiro, né? 89 jogos. Agora vamos clicar aqui em instalar jogo. Aí apareceu aqui sucesso. instalado blá, blá, blá. Agora vamos atualizar aqui. E 90. E clicando aqui em níveis. É, dropa 4, 4 cartinhas colecionáveis. Então é isso aí. O link tá na descrição aí. E é isso aí. Se eu ajudei vocês, deixa um like aí. Se inscreve no canal. Deixa um comentário. E é isso aí. Muito obrigado por assistir. Falou!